Rapaziada, tá rolando as luzes. É o quê? Como é que é o negócio? Ai. Muito doido, meu véi. Aí, rapaziada, cabernetinhos. estamos de volta com mais um episódio de The Evil Luiz 2. E o que que acontece, rapaziada? Só de sentar na cadeirinha e ver essa tela, o cabernetinho já tá suando, hein? Tá cagão. Antes de mais nada, procedimento cabernetinho, você já tá ligado. Apague as luzes. Aumente o volume no máximo, que é para danificar os seus ouvidos. Entre debaixo da cama, porque se houver algum monstro ao redor, será mais difícil de você escapar. Ou entre dentro do guarda-roupa, que é um local altamente propício para os monstros te encontrar. O que é que acontece? Vamos jogar. Shit, Rapaziada, são obras sobrenaturais, hein? Estou começando a ficar sinistramente sinistro com esse game. Vamos checar o perímetro, mesmo que esse jogo não dá muitos itens. Mas é bom dar uma olhada, ó. Já tem um maluquinho que brincando de ponta cabeça. Tá com fogueira nele só só para ele ficar esperto. Mais ou menos assim. Sim. Beleza. Outra seringueta, hein? Já tamo ligado que tem uma seringa aqui. Rapaziada, o jogo tá dando muito item. Já sabe o que vai acontecer, né? Com certeza vai ter altos inimigos no local. Ó, só acabei de falar, tio. Já tá rolando outro, outra brincadeira aqui, hein? Ó. Ah, se inscreve aí, tio. Fica esperto, hein? Beleza. É, é tacar fogo nesses lock, ó. ó. E aí? Rapaziada, não pegou fogo, tá? Só pode avisar. Rapaziada, o cara conseguiu errar o fósforo. Ó, tem uma portinha aqui. O quê? Ixi! Ó, rapaziada, que jogo pilantra, hein? Tranquilo. Vamos abrir a porta aqui na amizade. Checar o perímetro. Ó, já pegar mais um item que tá aqui. E antes de mais nada, vamos lá, porque temos nada mais, nada menos que 7 mil de gel verde. She's gone. Ó, livrinho. Contendo informações. Diário de Sebastian Castellanos, dezembro de 2004. Meu primeiro dia como detetive. Minha nova parceira, a inspetora Mara Hansel. É pura dinamite. Franca e tenaz. Como eu gosto. Mas terei que andar com cuidado. Hoje estive a ponto de me surpreender olhando o seu traseiro. O que que acontece, rapaziada? Se você é uma policial e tem um super traseiro, não atrapalhe o trabalho nosso. <risos> Beleza. Voltando ao game. Nada mais, nada menos que o espelho mágico. O Mesmo esqueminha do 2. Se você assistiu dois 2 no canal, você já tá ligado, hein? Beleza, de volta à nossa salinha. Ó, <risos> oh, chega bicudando na porta, Sebastião. Tranquilo. tamo em casa ele no bico da porta, por quê? O Sebastião é um cara educado, hein? Você Vamos ficar espertos. Rapaziada, ela tem algo novo para nos mostrar, hein? Abriu a porta pro caverninha. Assim, totalmente educado, hein? Mostre o caminho. Relógio tick que Pazer. Está levando. Oh. O caverninha também ia perguntar a mesma coisa, hein? Gavetinhas. Beleza, tio Me parece, ó é, é, é o local das chaves, hein Igual o dois Acertou, miserável A menina já vai abrir uma das portinhas aqui Esperando Detecto que seja 50 tiros de escopeta, hein Como like que, é que eu tenho? Você quer me dar essa daí também, tio? Eu fico com duas, hein Seria legal Chavinha Chavinha Beleza Ó, oh. chove. Será que eu posso escolher? Posso escolher, tio. Vamos pegar essa segunda. Ó, oh. essa daqui do cantinho, hein? Ó. Oh. Ô, oh, meu Deus, 10 é. tiros de erminha. Tranquilo. Rapaziada, antes de mais nada, vamos orga organizar aqui o negócio. Rapaziada, tem escopeta aqui que o Carmen nem sabe, tio. Oh, meu Deus, tem escopeta, tá? Somente avisando. Gabriel, não lembro de ter pego essa escopeta aqui, não. Nunca nem vi. Já temos a arminha e a escopeta. Pode ser, tá? olhando no Macintosh aqui. Beleza, não tem mais nada. Vamos seguir ela. Beleza, vamos gastar nada mais, nada menos que os 7 mil. Líquido verde, ó, o gel verde Que contemos no nosso inventário Sebastião abriu de boa Cadeirinha altamente profissional Ó, 7.700, hein Vai ter que melhorar essa corrida velha dele, hein o cara começa a correr Dá aquelas pedras no rim dele Ih, não conseguimos Ó, ó, barra de saúde Manda, manda Duração da corrida, essencial Manda pro Sebastião, mano, não tem? Claro que tem, é isso, manda Rapaziada, essa outra aqui era 5 mil, mas tem um aqui, ó, dono, dano corpo a corpo. Vá, dentro. sobrou 700, então já não tem dinheiro pra fazer mais nada. Ó, oh, mas tem como equipar as armas também, caverninha. Rapaziada, gel verde é simplesmente a coisa mais importante, ó. A arminha tem um dano mínimo, por isso que o caverninha não consegue matar os caras. Tinha simplesmente que aumentar o dano da arma. É a verdade. Temos a reserva de munição e granadas também para ser aumentado, hein. Vamos se ligar, deixar essas físicas aqui. Ó, já temos três pontos aumentados. Precisamos só isso aqui, que é cinco mil. É, é caro aumentar a recuperação da seringa do amor. Mas o ataque tem que ser altamente verificado pelo caverninha. Vamos prestar atenção nisso, hein? Gel verde acima de tudo. Beleza, voltando à sala do tic tac. Ó, já tá um pouco melhor a corrida dele, hein? Mas... Rapaziada, se cara for correr uma maratona, tio, ele termina era mais ou menos 18 dias, hein? Vamos ficar espertos. Entrar no espelhinho aqui e continuar nosso amor, hein? Rapaziada, tá chovendo barata, tio. Beleza. fio pé na porta. Rapaziada, tá rolando as luzes. O okay. Como é que é o negócio? Doido, meu rapaziada, eles avisam depois que o negócio explode, evitando bombas, uh, uh, uh. furtivo, você pode passar furtivamente pelas bombas sem detoná-las, o que que acontece, eles avisam depois que o negócio explode, ó, já tem outra aqui dentro do meu olho, hein, ó, vamos ver qual é que é, desarmar, beleza, desarmamento de bombas, azul, sucesso, vermelho, falha, oh, rapaziada, o que que acontece, o carvanei apertou antes, mas o negócio ainda funcionou, hein? Tem, um, tem um pequeno delay ali, demora, se aperta ela anda um pouquinho mais, hein? Já temos que ficar esperto para a próxima, hein? Foi, foi um pouco de sorte, o caverninha vai, vai ter que ser sincero com vocês, cavernistas. Beleza. Ó, gel verde, hein? Bonito. Oh, meu Deus! 500 de gel verde, tio, uma poção altamente generosa para o nosso amigo, hein? Beleza. Vamos subir aqui. E ver o que que vai rolar. Wesley, ó, ó, já tem um cara ali, hein. Oh, Deus. Não. Rapazes, o caverninha tava com esse escopo preto aqui e nem tava ligado, tio. Oh, meu Deus. Quem está lá? Não, não chute. Eu não sou um deles. Eu sou um doctor. Marcelo Jimenez. Você estava na ambulância antes de um crash, certo? Sim, nós estamos felizes de estar vivo. Beleza, o cara já indicou a direção Mas o caverninha não é marcão Ó, oh, vamos quebrar essas caixas aqui ah. Não tem item, com certeza Mas ah. Vamos ver o que, que tem, É muito escasso Os itens desse game Beleza, garrafinha Pazia de algo sobrou. Tranquilo, eu estou bem de cuir. those things chased me all the way into the village. Me too. I said out. They're all over the place. Leslie went through that gate. <laughs> o quê? Good Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Como é que é o negócio? Quando um dia a desgraça aconteceu. If you say so. Rapaziada, o cara já saiu fora. Você viu o seu negócio em assim, branco passando ali? <risos> oh meu tal. Beleza, o cara vai trocar a ideia com os carinha. Enquanto o caverninha, pelo jeito, vai ter que ir para batalha corporal. There a crank on the terrace. Beleza, me parece que tem uma coisa no terraço ali. Uma manivela que temos que encontrar, hein? Beleza, mas o tiozinho tá aí tá passando malucados aqui. Here. Here. Hey! Over here. That's right this way. That old gonna get himself killed. Rapaziada, é, já estamos tá ligados que o tiozinho vai se ferrar, hein? Ele é Marcão. Beleza. Checando o perímetro Rapaziada, parece que entrou gente aqui, hein? Escobertão na mão Temos ele Vamos usá-lo Ó, garrafa Rapaziada, como abrimos a porta lá embaixo pro carinha Com certeza os monstros invadiram o local, hein? Vai tomar no caneco Vamos de boa Agachado Vamos, vamos correr mais naquela, tio. Na pontinha do pé. Ação e diversão. O quê? Rapaziada, testando tá barulho. Oh meu Deus, onde? E aí, onde? Los Angeles. Rapaziada, tá... o que? Já tá aqui! Ô, oh, escopeta! Eita, Zé, tá de boa! Não, deitinho! Rapaziada! Ai! E aí, Jazinha, escutou barulhinho? Foi, foi engraçado! Rapaziada, pegou de raspão, hein? Vamos bigodar ela no chão. Aproveita, caberninha Ô oh, meu Deus, ele, tá, ele é ácido! Não, meu Deus, ela risca, hein? Ela faqueia no chão! o oh, jogo pilantra, hein? Ó. Oh. Você é louco, cachoeira. Olha, tem é mais. Pera aí, peraí, peraí. peraí deixa, deixa eu pegar os itens, tio. Para com isso. O quê? Troca a minha. Ó. Oh. Beleza. Oh, meu Deus. É massa pegar demais esse aí. O quê? Rapaziada, ele tem o no tchaco, ele roda no tchaco. Ô, oh, meu Ó, oh, já tá de pé. É altamente do mal Ô oh, cabeça Vamos estourar Rapaziada Não tô curtindo hein Beleza, líquido verde, bom Queimar o carinha Queimar os outros hein? Na esperança de poder queimar todo mundo Rapaziada, aqui o verde Foguinho, foguinho Oh, meu Deus, dá pra queimar dois juntos, hein? do verdão dentro do meu olho Tranquilo, três a menos Rapaziada, tá rolando um benzetório aqui, ó Peraí que é aquele negócio de lavar a mãozinha lá pra você se benzer Pode se ligar que vai, vai rolar mais coisinha aqui Beleza, rapaziada, pula a janela Ó, pega mais um fósforo Tranquilo, caixinhas, bicuda Beleza Tem uma, tem uma setinha aqui, ó E já tem uma cordinha altamente Explosórias Rapaziada oh, Vamos ver se a gente tem uma garrafinha aqui O que, que acontece? Se tiver cara no local, deve ter como explodir eles Ô, oh, ô, oh, inventário, para de Bicar meu olho Ó, oh, não temos garrafa, O garrafa seria importante agora, hein, tio Ó, oh, pegamos uma garrafinha aqui Vap. Vamos testar, tio, vamos testar Pode ser que não tenha, mas se tiver O carinha já se ferra ali Rapaziada, inteligência dos magos, nível 36. 52. Conseguir se explodir e arrancar metade da sua vida com o um mínimo esforço. Parabéns, caverninha. Beleza, né? É de boa, é de boa. Já conhecemos a estratégia de se ferrar. É importante na sobrevivência também, Ah, tipo. oh, meu Deus do céu. Beleza, pegamos um cortadinho aqui. Do nada. Rapaziada, pica essa caixa. Será que abre aqui? Não abre. Garrafas. Beleza, seu corpo no chão. Taca fogo. Quebra tudo isso. É, pega uma chave de fenda, hein? Importante. Empolgante. Beleza. Ó, oh, ó. Oh, bomba. Ô oh, meu Deus. O caverninho que... não curtiu isso, não, hein? Não curtiu! Rapaziada. Ah. Beleza. Fica. Achamos outra caixa de ferramenta. É, tá bom. Temos 10 já pra fazer arma. Com certeza no futuro vamos fazer um, umas bazuca E umas coisas super profissional para o nosso amigo. Beleza. Porta dupla. Já estamos ligados. É Abre essa porta dupla aí, pelo amor de Deus. Beleza, a forma de sair do local simplesmente vai ser por cima. Vamos checar bem o perímetro. O cabine se explodiu aqui. Foi, foi, rapaz. Foi, foi. É. Janelinha. Portinho. Beleza. Rapaz, será que esse negócio tem tempo pra aí? Vamos ver. like Beleza, o cabine tem que sair por ali, tio. Que é simplesmente o local que ele abriu pro tiozinho sair. Hum. Ó, só que eu já passei por uma cabaninha. É aqui o local que ele tinha falado, hein. Ó, ó, tem mais lock aqui. Beleza, vamos trocar ideia. Beleza, ó, já entortou metade dos olhos. Tô carregando, hein tio? Oh, meu Deus, foi dois aí, mais ou menos assim. Ó, para de sangrar dentro do meu olho, hein tio? Pelo amor de Deus. Beleza. Rapaziada, cortadinho na mão. Vamos continuar a estratégia. O bicho vai pegar, meu filho. Como é que é o negócio? Mas. Rapaziada, ó, ó. Vai ter que ser na arminha, tio. E aí, tiozinho? Ô, oh, Zoim! Ele, ele tem máscara! Ô, oh, meu Deus, o eu vi ele, hein? Ô, oh, ele tem escopeta. Dentro do seu Bilalson. Para o ser largar de ser trouxa. O que? Cortada é ele! Ó, oh, rapaziada, eu tô cortadinho, Cortadinho, hein? Você larga e ser trouxa. O que é oh, Deus. Aí você marcou, hein, tio? Rapaziada, ele é bailarina, hein? Ó, oh, com um o da perna. Beleza. Ó, oh, quatro munição ainda nos restaram. Mais a escopeta que tá guardado altamente no bolso cavernal. Beleza, rapaziada. Conseguimos deslocar de um local ao outro. Que legal. Abre a porta. Vamos verificar a treta aqui. Temos que abrir o um portão altamente gigante. Tá rolando os enforcamentos em massa. Caverninha não tem fósforo nem nada. Espero que esses caras fiquem aí, hein? Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus! Aham. O quê? Tem negócio no chão aqui, hein? Ó. Oh. Se tiver zumbi, temos que atraí-lo aqui. O problema é que o caverninha sempre pisa essas armadilhas. Ô, oh, caverninha que curte isso. Beleza. Rapaziada, chama um local secreto. O quê? Rapaziada, só pra largar esse trouxa, hein? Ó. Oh. <risos> Larga esse trouxa. Ó, oh, ó, o bico rodando, tio. O que? Vaza! Vazei, <risos> vazei, ao chão, ao chão. Dá pra ele pisar, dá pra ele pisar que é Loki, ele vai pisar. Vem, tiozinho, vem. Entra ele, vem. vem, vem. Poxa, ele vai vir, ele vai pisar. Ah. Pisa, tiozinho. Isso! Olha no meu olho. Isso, seu Loki. Isso, arrebenta ele. Manda, gerba ele. Rapaziada, ó. Será que ele vai escapar? Ô, oh, meu Deus, ele não morre! Rapaziada, não morre não? Hein? O quê? Onde? Poxa, tá chovendo o cara. Faz tempo. E aí? Tiozinho, só pra você ficar esperto Ó Vamos ter que parar de gracinha Rapaziada, o jogo é difícil, hein O jogo é muito difícil e cruel Beleza Vamos ver o que esse tiozinho tava escondendo no local Um gel verde pap Ó, munição Tem mais duas, tio. Ah, meu Deus, já temos cinco <risos> Curto Beleza, rapaziada O local está altamente tenso Tá rolando uns sussurros Nada mais, nada menos que do mal Corpos e cadáveres No chão Beleza, ó, tá rolando uns itens aqui é, é gel verde? Como é que é o negócio? Gel verde, ó, diretamente da fonte, hein Beleza Ó, escadinha do amor Toma, seu golpe. Vamos subir a escadinha aqui Rapaziada, escadinha Simplesmente gigante, hein oh meu Deus do céu é bom que dá pra checar o perímetro bem, hein? dá pra checar se tá vindo mais logo. É isso mesmo. Ó, ó, ó, ó. Estátua mágica. Já avistamos. Vamos bicar ela logo, logo. Beleza, bastão mágico. Novo item. <risos> Flecha de luz. Uma seta para a besta da agonia que irá cegar os inimigos com um flash poderoso. Oponentes cegos podem ser mortos de qualquer direção com um ataque furtivo. Manda um ok. Beleza, rapaziada Ó, de mágico Mil de gel verde Ô, oh, meu Deus, o local é secreto Beleza, tem uma estátua aqui que o Caverninha viu, hein Ó, ó, ó, ó Altamente secreta a chavinha que fica lá embaixo Vamos ficar ligado E vamos descer pela escadinha, hein Que o cara que desceu sem a escadinha Virou gel verde É, ué. Olhando aqui o local Parece que a área tá limpa, hein Parece que tá limpa Beleza. Ó, a chavinha caiu bem aqui tio, oh meu deus, Pega uma chavinha linda. Oh, delícia. Rapaziada, tá rolando umas caixinhas aqui, ó. Altamente escondida, elas, hein, ó, caixa de ferramentas e tudo mais. tem como empurrar esse negócio aqui não? Não, nada a ver, irmão. Rapaziada, eu sim estou escutando... O okay! quê? Onde? Shit. Better find cover. Oh, rapaziada, é atirador de elite. Atirador de Elite. Beleza, pegou uma, uma, uma garrafa no chão aqui. Rapaziada, o Jason. Oh, me... oh. Beleza, rapaziada. Ó, ó, ó. Vamos abrir isso aqui antes de mais nada, hein. Oh! Rapaziada. Vamos encher a vida. Só por acaso. Rapaziada, o caverninho tá, tá mais ou menos com brioco Altamente Desfibrilizado E cansado Beleza, tem uma armadilha aqui Vamos passar na moral Vamos checar primeiramente o fundo, ó, tem, tem um item aqui Vamos checar aqui primeiramente Beleza Quebramos aqui no chão, nadinha Como é que é o negócio? Beleza, agora vamos checar esse negócio aqui, hein Deve ter mais ou menos um bônus gigante aqui dentro, hein? Beleza! Abrindo baús. Abra um baú para ver seu conteúdo. Se tiver alguma armadilha, abra-o parcialmente para desarmá-la. Beleza! O que que acontece? Ó, oh, ó, oh, parcialmente, tio. Armadilha, e aí? Como que eu abro parcialmente? Vai explodir no meu olho, tio. Beleza. Pa parece, que, parece que deu certo. ó. Oh. Oh meu Deus, munição de escopeta curto demais Flecha explosiva A flecha explosiva Para a besta da agonia Irá detonar quando seus inimigos se aproximarem Ela pode ser colocada nos pisos E paredes e até mesmo <risos> Nos inimigos, rapaziada Altamente importante para a nossa coletânea Juntamente com munições de escopeta. Beleza, rapaziada Vamos na moral aqui hein? Sem fazer barulho Ó, oh, os caras estão altamente ariscos. Tem um cara no chão aqui. Você tem como meter fogo nesse lock? Pode olhar. Não, não tem nada pra queimar esses lock. hein? Vamos passar na amizade. Beleza. Pois é, tem um Loki aqui, hein? Os caras estão tá dormindo, tio. Vamos passar na moral aqui, hein? Ó, ó, ó. Tá rolando uma bomba aqui. Vamos, vamos chamar a atenção desse lock Será que se ele me ver ele. Ele explode aqui? Exatamente. Rapaziada, ele vai vir, vai vir. Ó, ó. Ô, meu Deus, se prendeu o Loki, tio. Oh, oh, tem umas armadilhas ali. Tranquilo. Vap. Beleza, capô. Ó, ó, ó. Vai explodir o Loki, ó. Ó. Ah, vem, tiozinho, vem. Olha a carinha dele. Beleza. Rapaziada, espero que não tenha acordado os amiguinhos, hein. Se acordou os amiguinhos, ferrou. Mas é, eles estão em sono profundo. Em transe. Algo super importante para a nossa sobrevivência. Beleza, me parece que atrás ali, quando tem uma escadinha, hein. Vamos ver se tem como dar a volta. Por aqui. Ó, oh, oh, tem uma escadinha aqui também. Será que tem como subir? Pode é, tá rolando reunião ali, hein. Peraí, peraí. Vamos checar o perímetro. Os caras são altamente inteligentes. Cabreirão. Tipo. Beleza, tem dois Dois na guarda. Beleza, vamos por cima, tio. É o que sobrou. Primeiramente por cima. Daquele jeito. Ah. Beleza. Rapaziada, vamos. Na moral, hein? Tem um lock aqui. Será que tem como pegar ele por trás? Ô, oh, o um escopetador! Achou! Rapaziada, já, já roubamos uma escopeta desse lock, hein? Ó! O quê? Espero que ele esteja morto, hein? Passeada. Faleceu. Tranquilo, abre a portinha aqui De boa Ó, ó, ó Ruídos excessivos, hein Rapaziada, é na Amoca Beleza v Vamos tranquilamente Aquela baguncinha Ó, oh, pegamos fósforos aqui que são altamente importantes Nesse jogo, não sei pra que, mas é Beleza Ó, oh, ali embaixo Tá contendo Locks ah. Vamos continuar na moral Ó, tem Loki no chão. Já tá taca tá fogo desse Loki. Beleza. Enquanto ele pega fogo, vamos explorar o local que tem, tem inimigos por aqui, hein? Rapaziada, já tô vendo aqui, ó. Já tô vendo. Rapaziada. Besta de agonia. Rapaziada, ela faz agonia do pessoal. Uma besta dobrável com resistentes cordas que lançam projéteis pesados. O que acontece? É altamente forte essa arma. Beleza. Vamos equipar ela já. Ó, ó, vai ser o número 3 aqui, ó. ó do lado da escopretal. Lindo. Já tá equipada e profissionalizada. Beleza. Rapaz, ó, os caras que estão escutando os passos aqui. O caberninho vai ter que ir na moral aqui. Se vocês não se importam, vamos checar isso. pagarosamente. Juntos. Beleza. Rapaz, tem um botão mágico aqui. É sim, Ó, ó, ó Armadilha pros otários, hein Beleza, só voltar ali E explodi los Rapaziada, tá rolando uma sombrinha ali, impressão minha Impressão tua, tio Impressão tua Rapaziada, é uma maleta super grande, hein Maleta profissional Ó, já tem uma cordinha aqui Vamos armar aqui, antes que algo aconteça Carverinha vai correr ali, vai se hein Vai lá e vê Beleza E tem a mais. Rapaziada, é. é vai. Será que eu é vou escopeta, tio? Será que eu é vou escopeta Cano triplo? Oh meu Deus. escopreta nova, oh, minha... essa é verdadeira, hein, ó oh. escopreta escopreta com cano curto de ação ampla, lança projéteis a curta distância mas em uma zona ampla o que, que acontece, temos dois tipos de escopreta uma bicadora que bica um quando tiver mais de um trouxa a gente pega a bicadora que espalha mais ou menos assim. Beleza. Sabendo da informação, vamos ver se a gente consegue achar um atalho para escopeta 2 aqui. Beleza. Ah, escopeta 2. Ó, oh, inventário 4. Não, não, aí. Vamos meter a escopeta 2 na 3 e a besta na 4. Assim temos a arminha, escopeta bicadora de longe. Escopreta que espalha. E. E a besta de, de, da agonia lá. O nosso menu contém uns itens razoavelmente bom. É o quê? Boa. -o? Boa. -o? É mais uma vez assim. Boa. -o. Beleza. Continuamos o gameplay. Paramos aqui. Desarmamos isso. Vamos devagar que ainda pegamos altas munições. Mas estamos ligado que o perigo nos espreita. Ó, ó, ó os locker ali ó. Será que ele já viu? Rapaziada. Espero que não hein. Achou! Ai, eu acho que ele viu tio. Beleza. Já estamos ligados que tem uma armadilha aqui hein. Se os caras virem, a gente bica eles para baixo. Escopreta na mão e esperar os Locke. O que? Já tá aqui? Aí você cai, Locke. pegamos <risos> não, hein? Pegou, pegou. Oh, foi legal, hein? O que? Levantou! Nossa, tio, você é resistente mesmo, hein? Rapaziada, que isso? Falta de educação, para com o meu gameplay. Ó, oh, fica quietinho, Bica o zóio. Beleza, picamos o zói. Mais ou menos pinta uma parede de vermelho. O que que acontece? O Locke tem líquido verde, ó. Oh. Já pegamos, tio Ó, mete um fogo nele pra ele largar essa trouxa E nunca mais voltar na nossa casa Beleza, já tem outro intruso, hein Ó, ó, pega ela Não pegou, não pegou, sobe Pega a arminha Tenta bicar o zóio Ó, ó meu, o meu, zóio é difícil de pegar, hein Peraí, tia, eu tô colocando munição aqui Ó, meia cabeça, suficiente pra bicar, hein Ó, meu Deus, aí você Vai ficar de joelho Rapaziada, ainda ela deixou presente, hein Ó, seis balas, tio é muito emocionante. Beleza. Tá com foguei nela. Bap! Tranquilo. Rapaziada, tem um machadinho aqui. É bom conter ele também, hein? Que é, parece que é só uma cravada no, no, no rim deles. E eles morrem. O bicho vai pegar, meu filho. Eu abri essa porta aqui. Foi daqui que eu vim. Beleza, o tiozinho ali simplesmente abriu a janela. Assim. Agora a gente pode usar a janela do amor. Ó, ó, ó, já tá rolando uma tiazinha ali Apaga a luz, é bom apagar a luz Beleza, vamos ficar no escuro aqui O que ela viu? Mentira, gente você não viu É ilusão. para de bater o pé no chão Fica quietinha, calma O que ela viu? Gente, você viu? Achou! É, acho, acho que sim Beleza, vamos subir aqui, acende a luz Vamos colocar local da armadilha E repetir o mesmo procedimento De antes, ó oh, oh, Deixa ela, ela, ela chegar perto aqui Tia, Zia, vamos chegar pertinho, hein? Ó, oh, ela vai vir aqui. Ó, oh, mas eu acho que abri antes, hein? Ó, oh, pegou. Pegou, hein, tia Z... oh, Pegou, né? Beleza. Rapaziada, o cabernet abriu antecipadamente. Só pra fazer essa ação do amor. Ó. Oh. Morreu? Ela morreu. Rapaziada, será que eu acredito nisso? Não tô acreditando. Ah, vamos ficar esperto, hein, tia Vamos ficar esperto. Beleza, tia Zia faleceu. Agora sim podemos checar aquela ponte do amor. Rapaziada, antes de mais nada é bom usar a última seringa. Tipo. Oh meu Deus, o jogo tá ficando pilantra. O cabineiro tá ficando sem seringa. Tranquilo. O quê? There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Rapaziada, motosserra. Temos escopeta. Temos um monte de arma, mas nada de motosserra, hein? Beleza, será que a escopeta tá com a munição no pente? Ó, ó, ó, ó. Inteligência dos bagos Sempre carrega a escopeta antes da treta. Tranquilo. O rapaziada, o caverninha não verificou muito bem esse local aqui. Vai lá e vê. Eu tô com a luz. É a mesma coisa que não tem nada, tio. O caverninha não tá vendo nada pela frente. Ó, ó os locos tá dormindo aqui. Apaga a luz, senão você acorda os caras, né, tio? Beleza. Tem como tacar um? O que? Ah, eu acho que a cabrinha pisou dentro do olho dele. Tipo. <risos> o que, que acontece? Corre. Beleza. Garrafinha, líquido verde. Pega. Podeada. É bom vazar. É bom vazar. Beleza. demos a volta. Voltamos ao mesmo local. O loquinho tá nos seguindo. Qual local que ainda falta verificar? Meu casa. Rapaziada, é aqui tio, ó, ó, tem que pegar a motocicleta do Loki Como que a gente pega o Loki? Rapaziada, é só zoar os porcos, se zoa os porcos, o Jason não vai curtir, ele vai aparecer Ó, ó Ó, zoa os porcos ah! Rapaziada, foi mal, que o O que? que é com... o quê? Ele não gostou! Rapaziada, eu falei, tio, não um zoa o porco Oh meu Deus, é o Jason Rapaziada, compre esse Loki Oh meu Deus, ele é, ele é resistente! Tem amigo! Rapaziada, oh, oh. tem um monte de amigo! E aí? Ah não, tio! Aí não, hein? Aí, aí é demais! Rapaziada, e aí o que, que a gente vai fazer? Não tem! Mano, dar é uma balada inteira! Tem até o um cospe fogo! Rapaziada, sobe, tio, sobe que deu treta! O Jason corre mais que nós! Ó, oh, abre a porta. Abre a porta, vaza, entra. Aqui é o local, tio. É o local. Deixa os lock vir! Menos o Jason, hein? Menos o Jason! O oh, Jason, fode! Isso, Jason! Ó! Oh. oh meu Deus! Rapaziada, peraí, o Não tá valendo! Oh meu Deus! Rapaziada, precisamos de granadas. Momento de reflexão. Rapaziada, será que eles estão parados, né? Claro que não! Por que eles não estão parados? Ai! Rapaziada, não tem tempo não, tio. Beleza. Fura, fura o bacon desse Jason! Rapaziada, ferrou tio, é, é, é corrida Eu estou calmo e bem Ó oh, Munição explosiva do Jason oh meu Deus Rapaziada, pode eu também, mas o Jason voa O que? Não Jason, eu sou teu amigo Rapaziada, antes de mais nada Ó, oh, remenda Jason, eu tô remendando Jason Eu tô remendando Jason Rapaziada, já era tio E aí? Não, Jason, por favor. Oh, eu sou seu amigo. Só a escadinha! Só a escadinha! Ah, oh, meu Deus. Tu sou a hein? Reverência de gameplay. Pelo amor de Deus, hein? Não vale. Rapaziada, só para avisar que eu estou trancado. Manda. Remenda. Rapaziada, ó. Oh, meu Deus. Remendei. Beleza. O meu cara ficou até drogado. Tipo. E aí? Pega essa arma. O Jason tá aí em cima, tio. Oh, meu Deus, o Jason tá em cima. O tio, você vai ficar tomando cerveja? Ô, <risos> oh, jogo pilantra. Ô, mano, ele quer abraçar, tio. Quer abraçar. Não abraça, tio. Não abraça. É fake. Não é amizade. Beleza. Rapaziada, eu quero somente saber o que fazer. Rapaziada, Vou equipar umas granadas aqui. Ô, meu Deus, não tem granada, não? Não. Pera, tinha pegado umas granadas, não Nada irmão. Beleza, ó, ó, ó. Manda no Loki. O Loki vai estar perto do Jason vai explodir. Tá, ah, vou mandar no Jason Olha, pegou, hein Vamos pegar, vamos pegar, beleza Escopretão, escopretão Isso Isso Oh meu Deus Calma aí, tio, calma aí, Jason, calma aí Deixa eu pegar o escopreta, hein Tem quatro munições aqui, Jason, vai aguentar? Vai aguentar, Jason. Não aguenta não, tio. Pelo amor de Deus, hein. Aguenta não, tio. Tava zoando. Rapaziada, o Jason caiu. Vai levar um picudo, hein. Ah, Jason. Vou ficar esperto, hein. Oh, meu Deus. O Jason é altamente rápido. Rapaziada, não é igual que esse filme do Jason podre, não. Ele corre. É, ágil. Oh, meu Deus. O jogo é pilantra mesmo, hein. Ô oh, Jason. Na cara, hein. Tá, isso tá sendo dentro da sua cara. É bom você cair e morrer, Jason. Oh, meu Deus. Que jogo pilantra. O pelo lento. Mal criado. Desonesto. Anti-gameplay? Parei, parei, rapaziada, beleza. Motosserra Nos dentes desta antiga motosserra a todo tipo de coisa. Rapaziada, aí você tenta descrever, desvendar nos dentes desta antiga motosserra a todo tipo de coisas. Pra começar, a motosserra nem tem dente <risos> Beleza, rapaziada, tô calmo. O quê? que é isso, tio? Ah, não, não, não, não, não. O jogo, aí, jogo. Rapaziada, teleportou. Ainda bem. Ainda bem. Um pouco eu de paz, serenidade, sinceridade e amizade. Antes de mais nada, tio, vamos checar todo o território e coletar itens. Vamos é nove mil que eu tô vendo ali? 9 mil de gel verde? Oh, meu Deus, curto demais. Rapaziada, vamos ver o que o Jason tava escondendo ali. Você viu, né tio? Zoou o um porquinho. O Jason quebrou a parede e tudo. Ó, oh, ó, oh, baú secreto, tio. Ó. E aí? Ô, Jason. Ó, oh, altas munição, hein? Altas, graças Tranquilo. a Deus. Tranquilo. Rapaziada, me parece que essa escopeta aqui que, que de cano duplo, ela é altamente boa, hein? Curte ela. Faca na caveira. Beleza. Vamos, vamos ver se o Jason escondeu mais alguma coisa aqui, um cheeseburgers, um, um alguma coisa. Porque ele tava aqui por um tempão, hein, o Jason? Sim. Ó, oh, Pilantra só deixou um baúzinho, véi. Tá de boa. Rapaziada, já verificamos lá em cima. Ó, oh, tá rolando os um negocinhos aqui embaixo. Ó, oh, no chão, tinha tipo, uma seringa aqui, ó. Dentro, dentro do meu olho. Rapaziada, eu não tinha visto isso aqui, não, hein? O jogo tá, tá simplesmente mentindo. Beleza. Rapaziada, se você não se importa, o caverninha vai verificar o local. Map! Beleza rapaziada, antes de mais nada, o Caverninha voltou aqui pra nada mais nada menos que aumentar as suas habilidades. O que que acontece, vamos sentar na cadeirinha ali e ah. vamos fazer o upgrade do carinha. Beleza rapaziada, temos nada mais nada menos que 10 mil, o Caverninha conseguiu achar ali uns dois três é, gelzinho verde, achou também umas seringas gregas. Antes de mais nada, rapaziada, é, é caro, mas é importante. Porque essa seringa não tá curando muito. O que, que acontece? Bica ela. De momento, rapaziada, vamos aumentar o dano das armas. Eu acho que as armas estão muito fracas. Vamos ver se a gente pega a escopeta também. Ó, 3.500. Ô, oh, escopeta pilantra. Precisamos nada mais, nada menos que a reserva. Tipo. Ó, vamos aumentar pelo menos a pistolinha aqui. Ó, mais 5. Em vez de 10, já podemos levar 5 munições a mais no pente grego do cara. Ele não é igual ao Leon, o Leo. o Leo tem uma maleta empresarial, super profissional oh, Pode levar até bazuca dentro da maleta Mas o nosso amigo aqui não contém esse tipo de maleta Beleza rapaziada, ainda estamos correndo podremente Mas é o que tem de momento aí. Logo, logo, logo vamos achar mais líquido verde E aumentar a capacidade do nosso amigo Rapaziada Beleza, de voltação, momento em que paramos, que nosso objetivo é nada mais nada menos abrir o portão cortar com a motosserra do amor Vamos ver ele cortando isso, se o cara mesmo que sabe manusear esse tipo de item Rapaziada, é, o Caverninha fez a limpa, de, ó, até os bezerros foram sacrificados nesse local, o Caberninha é simplesmente o dono do território, hein? o dono da boca Beleza Rapaziada, pronto, treta resolvida. <risos> Tranquilo, prosseguindo. Wait, over here. Jesus, você vai esfarrar, tio. Wait, uh, Falando no alto. Uh, You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him.